Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que a gente já sabe sobre a série da adaptação de Bom Dia, Verônica, que vai sair pela Netflix. Se você não conhece a história de Bom Dia, Verônica, fala sobre uma mulher chamada Verônica Torres que trabalha numa delegacia de São Paulo, mas ela não é detetive, não é delegada, não é polícia. Só que ela acaba se envolvendo muito em um caso específico de uma mulher que quis denunciar um certo golpe que ela recebeu, enfim, a polícia não leva muito isso pra frente Então a Verônica, ela decide investigar isso por conta própria e começa a se meter em várias confusões Porque é, é, essa pequena denúncia é apenas um, um princípio de um mega caos que vai acontecer na vida da Verônica E obviamente, como no caso a Verônica vai fazer tudo sozinha e ela não conta com a ajuda de, de outros policiais E ela também quer fazer isso sozinha porque ela quer mostrar que ela é capaz, coisa do tipo Vai dar muita confusão por justamente ela estar sozinha num lugar em que ninguém sabe que ela está indo Se você não sabe, o livro Bom Dia, Verônica Foi publicado originalmente pela Darkside E tinha o pseudônimo Andrea Kilmore Que a gente ainda não sabia quem era A pessoa responsável por isso daqui E foi em 2019 que a gente Descobriu que, na verdade Não é só uma pessoa como são duas Que é o Rafael Monte e a Ilana Casoy. Eles dois são responsáveis pelo pseudônimo do André Aquilmoor, além da gente descobrir as pessoas responsáveis pelo pseudônimo, o livro ganhou uma nova edição, que também é belíssima, e também foi divulgado que o livro iria ganhar uma série na Netflix. E além disso, também foi divulgado logo de cara o elenco principal. A primeira divulgação da série, então, a gente pode dizer que foi essa imagem com os três artistas principais da série. A primeira pessoa que a gente pode comentar aqui é a Taina Miller, que ela, no caso, vai ser a nossa protagonista, né? Verônica Torres, que leva o nome da série. Ela já fez algumas novelas, como, por exemplo, Babilônia e O Outro Lado do Paraíso. E, além disso, ela também já fez alguns filmes, como, por exemplo, Tropa de Elite 2 e o Bingo, o Rei das Manhãs. Outra pessoa que também tem um rosto conhecido aqui no Brasil é a Camila Morgado, que ela vai ser a Janete, que é uma das personagens ali que a gente vai conhecendo ao longo da história, que eu acho que eu não posso me aprofundar muito, porque senão é um spoiler. Mas, de qualquer forma, essa atriz ela já participou de alguns filmes, como por exemplo, o Olga, e também o Até Que a Sorte Nos Separe Dois. Outro rosto também muito conhecido é do Eduardo Moscovis. Ele já fez diversas novelas, como por exemplo, acho que a última que ele fez, se não me engano, foi o Sétimo Guardião e também a gente fez alguns filmes, e ele vai ser o Cláudio que é o personagem, justamente, o marido da Janete, que ao longo dessa história a gente vai descobrindo várias confusões sobre eles dois. E um outro rosto que já é conhecido, se você assistiu 3%, é do Silvio Guindani, ele é um dos fundadores do Mar Alto, né, na série 3%, também original da Netflix, e ele foi divulgado como sendo um dos personagens, a gente ainda não sabe muito bem quem ele vai ser, mas no próprio trailer, que a gente já vai falar mais sobre isso mais pra frente, ele aparece. No dia 26 de agosto foi quando foi divulgado as primeiras coisas oficiais da série. Foi quando saiu o primeiro teaser e também o primeiro pôster da série. E, inclusive, também a oficialização de que a série iria estrear aqui no Brasil, né? Pela Netflix, no dia 1 de outubro. Algumas semanas depois, já em meados de setembro, foi quando a gente começou a, de fato, ter uma surra de conteúdo dessa série. Primeiramente, divulgando o trailer oficial, que, inclusive, está muito bom. Se você já leu o livro, você vai pegar várias pistas do que está acontecendo ainda dentro dessa história, porque o, o trailer eu acho que entrega demais pra quem já leu. Talvez quem ainda não leu não vai entender e não vai pegar tantas referências assim. E também muito próximo disso foram divulgados três pôsteres, que são belíssimos, com os três personagens principais, né? Do, da Janete, do Carlos e da Verônica com uns dizeres que aparecem inclusive ao longo do trailer. E como eu já comentei, então a série ela estreia no dia 1 de outubro, e já foi oficializado que serão 8 episódios para essa primeira temporada. Vale lembrar que o Rafael Monte e a Ilana já confirmaram que isso aqui, na verdade, é uma trilogia, que vai literalmente se chamar Bom Dia, Verônica, Boa Tarde, Verônica e Boa Noite, Verônica. E que cada um dos livros, eles querem que a Verônica, ela enfrente, Problemas, né? Da vida E que ela vai se desenvolvendo E meio que se transformando, evoluindo, digamos assim Se tudo der certo E eu espero que dê muito certo A gente vai possivelmente ter também outras temporadas Baseadas em outros livros Do Rafael Montes e da Ilana Casoy O que eu estou torcendo para que isso aconteça O Rafael Montes e a Ilana vira e mexe Estão postando sobre os bastidores dessa série Eles parecem que estavam realmente muito envolvidos Na produção O que me deixa com expectativas de que realmente isso vai ser não só um trabalho fiel, mas de fato um trabalho bom. Porque vale lembrar que, no caso, a Ilana, ela é pesquisadora de fato sobre crimes. Então, tipo, ela tem vários livros pela Dark Side falando sobre isso. E vale lembrar também que o Rafael Montes, além de autor de livros incrivelmente maravilhosos que eu amo, ele também é roteirista. Então, se ele tá envolvido, ele minimamente, com essa produção, eu confio no potencial dele de que isso daqui vai ser muito bom. Aparentemente, a série foi gravada no finalzinho do ano passado e a produção em si dela, né, a pós-produção também, veio acontecendo ao longo desse 2020, no meio desse caos da pandemia e que finalmente, felizmente, tudo deu certo e vai conseguir realmente estrear ainda esse ano. Se você, já assim como eu, está muito ansioso, você já pode ir na Netflix e adicionar a série lá na sua lista para assistir e assim que, no caso, chegar de fato, né, na, no, no dia 1 você já vai receber uma notificação e vai poder começar a maratonar, assim como eu farei, com certeza. E na descrição eu vou deixar tanto esse link para a página da Netflix, como para todos os links de outras coisas que eu citei. Então, se você ficou interessado em ler Bom Dia, Verônica, Vou deixar aqui na descrição também o link para você comprar esse livro maravilhoso. Se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E se você já leu Bom Dia, Verônica, independentemente de qual das duas edições, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. E se você está curioso para assistir essa série, se você quer assistir. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!